Olá galera, meu nome é Carlos Sissato, vai se inscrevendo aqui no Faixa Verde, se inscreva e toque o sininho para você receber as próximas notificações. E hoje a gente vai falar sobre as novidades aí do Xbox Space. A Microsoft lançou essa semana aí um comunicado num vídeo muito bacana, inclusive para todo mundo, onde vai estar tá passando as novidades aí do, das mudanças no canal oficial da Microsoft. Então agora a gente vai ter como aí a Mari, é, que vai apresentar, ela já estava ali no canal... Mas agora ela vai estar tá com mais, é, mais quadros no canal, né? Vai ter o Got também, do Detonando Gui, aliás, vou mandar um abraço antes, antes de estar tá falando aí sobre... Eu pedi uma autorização para eles, para estar tá falando o nome do canal deles, tá? Então um abraço para vocês, muito obrigado aí por... Ter deixado, né, falar, né, eu falo só quando eu tenho autorização mesmo e também o Cris, né então, vamos falar sobre o Sextou Xbox, que é um programa que vai ter aí apresentado pela Mari aí, da, vai continuar, e pelo Cris, tá, e análises técnicas feito pelo Guaticose aí toda terça-feira vai ter o Xbox é, Game Pass que vai estar tá falando sobre as ofertas aí, como vários canais já falam falam, né, já fazem, né, e quarta-feira tem Gameplay, quinzenalmente aí com o Marco, tá? Tem outros, outros é, youtubers, né, que foram contratados, eu tava vendo essa semana também, mas não foi ainda... Mas vai ter lá várias coisas lá no Mixer Então a galera que curte o Mixer também Eu tava analisando essa semana aí A Microsoft ela vai lançar mais coisas no Mixer Também o Xbox Drops Que será toda quinta-feira com perguntas E também você pode fazer, segundo vídeo lá é, Perguntas técnicas pro Gatkozzi também Que ele responde aí E de 15 em 15 dias, sempre numa sexta-feira Vai ter uma análise de vídeos aí de jogos, né? Uma análise técnica feita pelo Gatkozzi no canal Canal. E o sextou também agora fica maior e ele vira mensal com toda a galera ali fazendo live e explicando. Então galera, fica com o vídeo oficial do canal aí e veja as informações que o canal tem para trazer. Oi gente, eu sou a Mari talvez vocês já me conheçam aqui mesmo do canal de Xbox ou então de algum outro lugar da internet. Mas o que realmente importa é que eu vim aqui trazer para vocês a programação do canal Xbox BR e as novidades que a gente está preparando para vocês, incluindo coisas novas no setor Xbox que vocês já conhecem e um programa novo semanalmente apresentado por mim aqui no canal. Mas ó, calma que não é só isso, tem muita coisa nova e pessoas também! Goticose e Cris, por favor, se apresentem! E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Cris Eba, da comunidade do Nós Nerds, Aquele baita fã de Xbox e vou estar aqui juntinho da Mari Participando da programação com vocês Fala galera, eu sou o Gotti Cosio do canal Detonando Week. Que junto com a Mari aqui com o Chris Eu vou responder as suas principais dúvidas técnicas Sobre HDR, sobre 4K, latência dinâmica 1440p, 1080p, punch lag, latência, variação, NAT E tudo isso que você tem dúvida Além disso, é óbvio, é claro, é lógico Nós teremos análises técnicas de jogos exclusivos pra você Os melhores jogos Xbox Gente, é muita coisa. É bastante coisa. Eles nossa. têm que assistir mesmo. Muito <risos> obrigada. Agora, galera, eu quero mostrar para vocês a programação do canal, que continua uma maravilha e cheia de conteúdo. Às terças-feiras, a gente continua acompanhando tudo o que há de mais legal no Xbox Game Pass, trazendo sempre curiosidades e informações sobre os jogos do serviço. E às quartas-feiras, a gente tem novidade, gameplays, com os criadores especialmente convidados pela nossa equipe Xbox. Como, por exemplo, o Max. É isso mesmo galera, quinzenalmente terá gameplay minha exclusiva aqui no canal do Xbox Brasil, eu tô muito ansioso, vai ser demais, então espero vocês, hein? E tem mais estreia na programação, o, o Xbox, Xbox Drop! Yeah! Toda quinta-feira a gente vem aqui trazer as notícias mais quentes do mundo de Xbox pra vocês, ninguém vai querer perder, né? A gente ainda vai responder as perguntas que vocês tiverem, então não esqueça de comentar e mandar toda semana o que você quer saber da gente. Tá com uma dúvida técnica? Goscose, o cara, responde pra vocês. E não é só dúvida técnica. De 15 em 15 dias, toda sexta-feira, uma sexta sim, outra não, como você preferir, iremos fazer análises técnicas exclusivas para os melhores jogos Xbox. Você tem que conferir esse conteúdo. Fala sério, fique ansioso, hein, Gotti? Todo mundo vai ficar, cara. E a nossa live do Sextou continua, só que agora ela vai ser mensal e muito maior. Estou muito emocionada de participar com vocês no sexto. A gente vai ter vários quadros e convidados super especiais. E essa é a segunda fase do Xbox Space. Segunda fase, cara, isso lembra filme da Marvel. Opa, <risos> eu vou ser o Hulk então, cara. <risos> o Xbox Brasil vai trazer ainda mais conteúdo pro YouTube, sempre contando com a presença de vocês, da comunidade e muitos jogos. Afinal, os jogos ficam melhores no Xbox One. Um abraço, até mais, vamos ver aí o que, que vai ter mais uh, de informações para os fãs aí da nossa querida Microsoft, nosso querido caixote aqui. Um abraço, até mais.